Ah, este é o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Nesta edição, você vai ver. Assessoria jurídica de graça. Você vai ver quem tem direito e como isso pode ser feito. Aqueles que a gente realmente identifica que está sendo injustiçado, a gente leva para a justiça. Janela TRT traz um especial sobre servidor público. Em estúdio, você vai saber mais sobre ética no movimento associativo, com a juíza do trabalho e presidente da Associação de Magistrados Trabalhistas do Distrito Federal e Tocantins, Rosarita Caron. É agora, no Trabalho em Revista, que está começando. entrar na Justiça do Trabalho para buscar direitos, pode fazer isso de graça e aqui na sede do Tribunal. Esse trabalho é feito por estudantes de uma faculdade particular de Vazegrande. Entenda quem pode usufruir do serviço e como pode fazer. Na sede do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, funciona um núcleo de práticas jurídicas. Aqui os estudantes de direito de uma faculdade particular de Vazegrande recebem a população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 No quadro Decisão dessa semana, veja que o um frigorífico de Juara vai ter que pagar insalubridade a trabalhadores de sete setores. Os detalhes com Sinara Álvares. O frigorífico JBS de Juara foi condenado a pagar adicional de insalubridade aos empregados. A determinação vale para trabalhadores de sete setores. A empresa terá que pagar um adicional de 40% aos trabalhadores do setor de manutenção, já que eles mantinham contato com produtos químicos e graxa. Já os empregados do setor de manuseio e embarque de couros e de triparia também receberão um pagamento de 20% por conta do calor excessivo. A decisão foi da segunda turma do tribunal. As irregularidades foram denunciadas pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação Frigorífica, o laudo pericial do processo confirmou todas essas irregularidades. Veja agora os principais fatos da Justiça do Trabalho com o Giro da Semana. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso manteve a condenação a uma empresa do agronegócio para contratação de aprendizes. A decisão confirmou a sentença da 8ª Vala do Trabalho de Cuiabá que havia determinado a contratação de jovens aprendizes no limite de 5 a 15% do percentual da empresa, sob pena de multa de R$ 5 mil reais. No recurso, a empresa argumentou que por atuar no ambiente rural poderia colocar a vida dos aprendizes em risco. Contudo,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 reúne representantes dos 24 tribunais trabalhistas do país e tem por objetivo a defesa de princípios e a intermediação das relações para aperfeiçoamento dos serviços da Justiça do Trabalho. No dia 28 de outubro foi o dia do servidor público e o Janela TRT que é uma série de reportagens especiais produzidas pelo Tribunal Regional do Trabalho, abordou um pouco sobre os bastidores da Justiça do Trabalho, das pessoas que se empenham em atender bem o cidadão e que fazem a Justiça do Trabalho. O conteúdo é multimídia e pode ser acessado pelo banner disponível no site do TRT, o www.trt23.jus.br. A gente vai ver agora um pouco desse material, um vídeo sobre servidores que atuam na área de conciliação. sou grata todos os dias pela função que eu desenvolvo, porque nessa função eu posso cumprir a minha missão de vida, que é ajudar as pessoas e resolver as demandas. O papel principal da justiça é a pacificação social. E a gente atinge essa pacificação social por meio das decisões judiciais ou por meio da conciliação. Eu considero que a conciliação ela é muito mais importante. Ela apaga o incêndio e ela trata as cicatrizes. Segunda quinta eu vou para a sala de conciliação. Chegam na sala de conciliação com muita raiva, com muita mágoa e na maioria das vezes saem bem tranquilos. Né, resolvi, apertam as mãos, vão embora. Então, mais do que conciliar e resolver o problema específico, o papel que a Solange hoje desenvolve é de desenvol é, é desenvolver a cultura da conciliação. E aí chega um ponto que as pessoas mesmo percebem que a conciliação é muito melhor. a OAB foi chamada, né, para poder é, participar da, da comissão da instituição da sala de conciliação. E aí chegamos também a uma uma, uma ideia, né, de, de procedimento para que nós é, tentássemos otimizar, ou seja, utilizar a sala de conciliação como uma audiência inicial para poder liberar o magistrado para fazer a, aquelas é, aquelas ações mais pesadas, mais complexas, né, para que ele pudesse decidir lá. A sala de conciliação de Sinop é do Foro, trabalhista de Sinop, foi criado é, em 2016. E ela teve características de pintura, localização, que é próxima da OAB e próxima do Saguão. As pessoas que entram aqui são recebidas com um bom abraço, antes, antes de ser chamadas apenas como nomes e como pessoas, é aberta a porta, é recebido um a um, qual é o seu nome, e as pessoas são faladas com o nome, são abraçadas e são bem-vindas. Quando a parte entra com uma ação trabalhista, ela tem um problema. Ela é transformada em direito pelo advogado. Então, se você consegue resolver o problema, então, isso é gratificante que essas coisas não estão expressas na mesa, né? Não é ninguém vai falar assim, oh, eu tô magoado com você, eu tô não gosto de você. Ninguém vai falar isso externamente. Então você precisa sentir isso e observar, né, nas pessoas ali naquele momento. A pessoa precisa estar muito bem preparado. O conselhador tem que estar preparado para fazer isso. E são qualidades que eu observo na, na, na Teresa que a gente tem tido bastante êxito aqui, né? Hum. Então eu vejo que a grande vantagem é essa, é de que as partes se sentem, além de seguras, elas se sentem confortáveis no sentido de que tudo que é dito ali não vai ser trazido para a relação processual. E a maioria das vezes as partes chega assim meio que reticente a fazer um acordo, tem um certo obstáculo, eles não sentem a vontade a chegar aqui e acredito que se conversando de uma forma amigável, explicando os custos de um processo, de se prolongar é, o processo, eles acabam entendendo que a melhor forma de resolver aquilo é conciliando. Terezinha me liga, me manda e-mail, toda vez que eu venho aqui na Justiça é carinhosa comigo. Tenho um carinho enorme por ela e isso é o trabalho de bastidor que está por trás, que é essencial para o deslinde da questão da composição. Todo o grupo que lá trabalhava se movimentava nesse sentido, em destaque especial a Terezinha, porque ela tinha um papel relevantíssimo que era de acolher as pessoas que lá chegavam, levando processos para serem conciliados e fazia todo um trabalho de recepção, de esclarecimentos, preparar o caminho para um acordo. Eu vi que existem pessoas por trás, pessoas especiais. Fiquei sabendo que existia uma Terezinha. Uma Terezinha super dedicada, sabe? partiu dela todas as iniciativas da tramitação, então fez com que a coisa se fluísse muito maravilhosamente. A gente fica feliz de, de ter uma, um auxílio dela, da Terezinha. É a justiça do trabalho, não é a justiça física. A partir de hoje, por exemplo, já, minha opinião já vai mudar bastante. E no próximo bloco, vamos falar sobre ética no movimento associativo. Quem fala sobre o assunto é a juíza do trabalho e presidente da Associação de Magistrados Trabalhistas do Distrito Federal e Tocantins, Rosarita Caron. A gente volta já!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 Olá, o movimento associativo é importante para a defesa dos interesses coletivos, mas como tratar de interesses com ética? É o que vamos saber agora na nossa entrevista de estúdio com a juíza do trabalho e presidente da Amatra 10, região de Brasília e Tocantins, doutora Rosarita Carol. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no Trabalho em Revista. Eu que agradeço a honra de estar aqui dando uma entrevista sobre um assunto que é polêmico, né? Vamos começar falando sobre ele, então. Quando a gente fala de movimentos associativos, a gente inclui também a questão de cooperativas, sindicatos? Eu acho que existem umas pequenas diferenças. Né? Os movimentos associativos eles são menores, representam grupos menores. Né? É, o sindicato, eu acredito que sim, a gente fala em movimento associativo. Mas as cooperativas, nas, na forma como elas são instituídas aqui no Brasil, eu, eu não vejo isso. Elas não lutam pelo cooperativado, nada disso. É como se fossem associados, porém, somente para que exercer algum tipo de função que é qualificada naquele ponto ou no outro. Eu acho que o movimento associativo acho que não se encaixa nas cooperativas. Doutora, movimento associativo reúne várias cabeças pensantes, digamos assim, e às vezes essas pessoas divergem em pensamentos. Como lidar com isso, então? A gente tem que partir de algum de algum princípio, algum ponto de partida mesmo. Né? Então, é, numa associação, por exemplo, de magistrados, que nós temos na Nacional 4.500 juízes, obviamente, várias são, ou vários são os pensamentos de cada magistrado. Né? Para você ter uma ideia, até nas nossas sentenças, a gente tem divergência de pensamento. Imagina no movimento associativo. Então, a gente tem que partir de algumas premissas. Que a gente, e a associação tem que andar, porque se ela parar, porque um pensa assim, o outro pensa assado, não tem explicação para que o movimento associativo permaneça existindo. Então, a gente adota alguns critérios. Então, quais são os critérios? São os estatutos das associações que são aprovados em Assembleia Geral. É, no, no âmbito nacional, que a gente tem a ANAMATRA, a gente tem as teses que são aprovadas no conamate né, que é o Congresso Nacional da Magistratura, acontece de dois em dois anos. É lá que a gente reúne o maior número de juízes do Brasil inteiro. E nós votamos essas teses, tanto relacionadas a teses jurídicas como a tese relacionada a prerrogativas, por exemplo. Então a gente se baseia nisso para que a gente possa levar o movimento associativo para frente. É essa ética de observar o que foi votado pela maioria é o que define e o que estimula e estipula o caminho que a gente vai seguir. Nessa luta, é, as principais dificuldades, além dessas que a senhora citou, existem outras também? A gente tem... Olha, eu posso dizer da magistratura, a gente tem lutas diversas durante todos os dias. Né? São lutas no Congresso Nacional, são lutas dentro da própria casa, no Supremo, no TST, e, e é exatamente nesse sentido que também a gente observa as teses que são aprovadas, a forma como a gente tem que, que conduzir a associação e conversar com esses interlocutores. E muitas vezes os, os colegas não entendem que a gente vai conversar, é, a gente vai lutar por, por aquele direito mas a gente não tem a garantia de que nós vamos ser vitoriosos e muitas vezes a, a, os colegas não entendem. E, mas a gente tem que seguir em frente. A vida segue, né? Luta no movimento associativo acontece sempre, mas como unir então isso junto com ética? Olha, é, é difícil. Você tem que se policiar muito, mas nunca, jamais deixar de ter como norte a ética nesse movimento associativo, a ética da, da sua, das suas próprias concepções, das concepções da magistratura, que eu acho que é mais difícil ainda nessas carreiras de Estado, magistratura, ministério público, porque você defende a lei e a ética está muito dentro da, da lei. Embora não seja da legislação, mas é o mas é um, um, um, um norte para um convívio social em grupo, e a gente tem que, que unir, sim, a ética. E, e é possível, é difícil, mas é possível você trabalhar só com o que você acredita, o que é legal, e, sem, porém, perder a, as características do diálogo, de não fechar portas. É possível, sim. Doutora, que conselho que a senhora daria, então, o que deve nortear a ética dentro de uma associação? Eu acho que a ética ela deve ser norteada pelo que o, a maioria pensa e que é registrado e que é concebido dentro das nossas organizações, dos nossos congressos, dentro dos nossos próprios estatutos que são votados pelos associados. A gente tem que lutar. A, a certeza da vitória ela a gente nunca tem, mas a gente tem que seguir em frente. A gente tem que lutar pelos colegas, pelas nossas prerrogativas, pelas pautas sociais, né? que a justiça do trabalho ela não vive só dentro de si, ela vive para um contexto em que a população trabalhadora ela precisa dessas normas e é com essa ética que a gente tem que é trilhar o caminho associativo. Não tem outra saída. E doutora, como é que faz então quando a ética também... É dentro do de um movimento associativo, tem que se lidar também com dinheiro, seja com pagamento, com recebimento, com recursos de doações. Olha, é, a magistratura ela é muito restrita em relação a, a patrocínios, participações com, com dinheiro, mas a gente não lida muito com essa coisa do, do dinheiro, a não ser com relação à prerrogativa da, do reajuste que a Constituição. Né, a Constituição prevê que nem sempre é obedecida. Ah, para se ter a ideia, para se aceitar um patrocínio, geralmente, da, as amatras, geralmente é de banco que é oficial. Dificilmente você vê algum patrocínio que é de fora. Ou quando é de fora, existe uma regra que a gente tem que analisar tudo. Por exemplo, se essa empresa... Não é useira e vezeira em não cumprir a legislação trabalhista. Então são momentos e, e são regras objetivas que a gente tem que seguir. Então é muito difícil a gente ter patrocínio para tudo ou qualquer coisa. A gente não pode, por exemplo, ou mesmo as empresas privadas, né, ou associações privadas, de você aceitar patrocínio, por exemplo, de empresas que, que é, praticam trabalho escravo trabalho infantil, isso eu tô dizendo na, minha, na perspectiva da magistratura, ou que seja corrupta, ou que seja corruptora, porque eu acho que o limite da ética ali, eu acho que ele é ultrapassado quando você deixa de analisar esse tipo de situação da patrocinadora, que é o que não acontece com a gente, né? nós precisamos analisar isso, nós não aceitamos trabalho escravo, nós não aceitamos... Empresas que não, que são useiras e vezeiros em desrespeitar a legislação. Para a empresa privada, também eu acho que tem que ter ética, sim, e tem que pesquisar, sim. Porque amanhã ou depois vai estar tá aí na mídia. Olha, eu aceitou o patrocínio desse ou daquele, olha, esse aqui está na Lava Jato, esse aqui não está. Então eu acho que é preciso que a gente pesquise para que a gente alige, sim, desses movimentos associativos, as empresas que são corruptas, que corrompem e que não cumprem a legislação. E elas têm que ser denunciadas, né? E têm que ser denunciadas, sempre, sempre. Então, uma, como que para uma associação de juízes, que a gente sabe que a empresa A ou B está agindo assim ou daquela forma, é, ali a gente condena e como é que você aceita um patrocínio disso? Não tem condição, nós não temos condição de aceitar.